Boa noite, bom dia, boa tarde, saúdo a todos com a paz do Senhor e de acordo com o fuso horário em que te encontras eh, neste momento em que assistes este vídeo. Meu irmão e minha irmã, queria trazer hoje uma palavra amiga, um devocional para o seu coração. A palavra, o devocional de hoje, se encontra no livro de Efésio, no capítulo de número 5, no versículo de número 31 até ao versículo 32. Temos como título deste devocional, desta palavra amiga, o, o, o mistério do casamento. A palavra do Senhor no livro de Efésio, como já havia dito no capítulo de número 5, no versículo de número 31, diz assim, Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Por esta razão, o homem que é Cristo, que é o Espírito de Deus, que é a imagem eh, de Deus se unirá, deixará Pai, que é Deus, lá nos céus, deixará também a Mãe, que é os céus, a Mãe de todos nós, e se unirá à sua mulher. A sua mulher é, denota aqui a, a igreja, denota também a nossa alma, e denota também de forma é, individual, assim como de forma corporativa. Então, Cristo vem em nós como Espírito Santo uh, e, e, e, e casa-se com a nossa alma. A nossa alma é a igreja, a nossa alma é a mulher, a nossa alma é, é a noiva de Cristo, na Bíblia, biblicamente falando. Então, acontece, quando acontecer este, este casamento entre a nossa alma Uh, nós somos alma viventes, né? Nós seres humanos passamos a ser alma vivente. Quando o Espírito de Deus, que é Cristo, vem em nós, ele então se casa com o nosso, com a nossa alma, o aspecto uh, feminino do nosso espírito. Então acontece o casamento e os dois Uh, e os dois se tornarão uma só carne. Os dois quem? Os dois Cristo, que é o Espírito de Deus dentro de nós, e a nossa alma, as nossas emoções, a nossa vontade, os nossos pensamentos, que é a nossa mente, então se tornarão uma só carne. Ou seja, Cristo, que é o Filho de Deus, Cristo, que é o Espírito de Deus, ele se manifestará aqui neste mundo, através do nosso corpo, através da nossa carne, carne. Nós, seres humanos, de carne e sangue e osso, vamos então manifestar a natureza de Deus, a imagem de Deus, que é Cristo. Através das nossas ações, através das nossas palavras, através das nossas boas obras, as boas obras, é Cristo dentro de nós produzindo estas boas obras. Boas obras é paciência, é amor, é perdão, é alegria, é benignidade, é bondade, é tudo isso aí, é saúde, tudo vai se manifestar em nosso corpo físico, nosso corpo material, nosso corpo natural, mas é Cristo por dentro, na forma espiritual, na forma do Espírito Santo que dá vida e então vai... Vai gerando a natureza, vai, vai formando a natureza, uh, a imagem de Deus que é Cristo dentro de nós. Então, aconteceu o casamento. O versículo 32 eh, é o contexto e praticamente não deixa dúvida, até porque responde tudo isso aqui. Este casamento não é um casamento normal, é um casamento eh, divino entre o nosso Criador e nós seres humanos. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre o casamento, começa com o casamento. Lá no jardim do Éden, entre Adão e Eva é, No meio da Bíblia, praticamente no princípio do ministério de Jesus Cristo Ou seja, o primeiro milagre é, Jesus foi convidado num casamento é, Jesus é, transformou a água em vinho Fala-se de casamento E nós vemos o último livro também da Bíblia Que é o Apocalipse, no, no capítulo 21, 22 Fala também, fecha com casamento entre o cordeiro que é Cristo, que é a imagem de Deus, que é o Filho de Deus, e a sua igreja, a sua noiva, que somos nós, de forma individual, assim como de forma corporal. No versículo 32, deste mesmo livro de Efésios, capítulo 5, do, no versículo 32, diz assim a palavra do Senhor, Este é um mistério profundo, Refiro, porém, a Cristo e a igreja. Então, este casamento é um mistério profundo, é algo muito profundo. mistério é algo que nunca tinha sido revelado. Ninguém sabia. É, Adão não, não, não teve essa revelação. Moisés não teve essa revelação. Abraão não teve essa revelação. Davi não teve essa revelação. Salomão não teve essa revelação. Mas nós, a Igreja de Cristo, temos essa revelação na graça de Deus e pela graça. De Deus. Deus nos dá, então, essa revelação através do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, Diz, este é um mistério, é algo que nunca tinha sido uh, revelado e é muito profundo. Eu refiro-me, porém, a Cristo, que é o Filho de Deus, que é a imagem de Deus e a igreja, a igreja somos nós, é a nossa alma, nós é, somos a igreja é, de Deus, Cristo é o nosso noivo, o amado da nossa alma e é o Cordeiro de Deus, então acontece aí o casamento entre a nossa alma, nossa, nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas emoções, que isso é a alma, a alma, e Cristo. Cristo é a palavra de Deus. No princípio, era a palavra. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. Então, a, a palavra vem e encarna dentro de nós. Nós recebemos Cristo. Agora, nós falamos de acordo com a palavra de Deus. Nós temos paciência de acordo com com a palavra de Deus, nós temos amor por aqueles que nos fizeram mal, de acordo com a palavra de Deus, nós, temos, nós temos, somos longânimos, somos, é, somos muito pacientes com os outros, então aconteceu o casamento, manifestamos então a, ima, a verdadeira imagem de Deus. Deus não é vingativo, Deus não é esse Deus que a religião tenta vender essa imagem, não. Deus é amor, meu irmão. Então é isso aí, Deus abençoe a todos de uma forma grande, de uma forma tamanha, espero que esta palavra este devocional de hoje tenha lhe abençoado e esclarecido alguma dúvida até mais amanhã, se Deus quiser Shalom